Secretário, o barril do petróleo está em média hoje a 50 dólares no mercado internacional. Isso melhora a perspectiva de desenvolvimento econômico, a retomada do desenvolvimento econômico de Macaé? Sim. A gente viveu no Brasil uma realidade é, é ímpar. A gente teve uma dificuldade de contratação originária de, primeiro, crise do petróleo internacional, segundo, corrupção dentro da própria Petrobras, deflagrada aí com a Operação Lava Jato. A gente teve uma crise que foi chamada de tempestade ideal, era uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise política, uma crise enfim, institucional. A gente sai de um patamar de petróleo a 103 dólares o barril e a gente chega a um patamar de um petróleo a menos de 30 dólares o barril. Com isso existe toda uma reestruturação da cadeia de fornecimento do petróleo. Os grandes projetos, pensados, calculados para um superávit de, de arrecadação e para um superávit de, de financeiro, causado por um barril a 103 dólares, tiveram que ser repensados. Então tudo aquilo que foi pensado para pujança econômica passou a ser pensado para crise econômica. Hoje a gente tem o petróleo mais ou menos estabilizado entre 48, 50, 55 dólares o barril. Assim tem ficado desde metade do ano passado. E parece que aí vai permanecer. O pré-sal, originalmente, tinha um custo de produção de 93 dólares. Custo de produção de 93 dólares o barril. Hoje se perfura pré-sal com 39 dólares o barril. Lógico que não são todos os campos, não são todos os postos, mas enfim. A gente tem hoje um custo de produção muito, muito, muito inferior ao que originalmente se pensou para o pré-sal. O pré-sal se viabiliza com 50 dólares o barril. A bacia de campos ainda mais. A bacia de campos é uma bacia madura, que tem já uma capacidade de produção que vem de todo um investimento feito ao longo de 40 anos, ou seja, as plataformas estão construídas, as unidades, as sondas estão operacionais, precisa apenas essa retomada do investimento que vem das contratações, que vem dos leilões, que agora em setembro é, é, vão, vão colorir, por assim dizer, esse cenário um tanto obscuro que a gente vive nesse momento. É, esses leilões têm campos de pré-sal, tem campos de pó-sal, campos em terra, tem bacia de campos na sua bacia madura. Se a gente consegue uma boa, uma boa índice de arremate nesses campos, a gente tem explosão imediata da retomada das contratações. Não tenho dúvida de que aquilo que se viveu em 2012 vá se conseguir viver nos próximos um ou dois anos. A gente teve um pico, o maior pico de produção é nesse período, 2010-2012. A gente retomar essa produção e retomar esse nível de excelência do petróleo nacional vai demorar, vai demorar. Mas a gente tem o crescimento da produção do próprio pré-sal sinalizando que cada vez mais o petróleo brasileiro ocupa um lugar central na exploração de petróleo, no mapa da exploração de petróleo e no destino dos investimentos em nível mundial.